Olá consulentes sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de touro então vamos lá vamos saber como está o momento de touro e qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento Carta do fracasso. Vamos complementar com esse outro tarot. Opa! Como pulou uma aqui, eu vou considerar. Touro, você pode estar sentindo fracasso, não merecimento, com a energia baixa, porque está passando. Ou passou por uma mudança de ciclo. E isso mexeu com as suas emoções no sentido de perder a calma. Porque havia muita empolgação com algumas pessoas, com alguns ambientes. Situações aparentemente dando certo. E, de repente, algo aconteceu gerando em você arrependimento, fracasso por ter ido por tal caminho, por ter ouvido certas pessoas, por ter se envolvido nessa situação, por não ter pensado nas consequências que isso podia gerar a longo prazo. É como se você não tivesse se planejado, mas seguindo aí a vontade do momento, isso te trouxe muita tristeza. Mas, olha só, as coisas não permanecerão do jeito que está. A carta da roda da fortuna é uma carta de mudanças favoráveis, de modo que haja uma realização na sua vida. Mas é preciso que você pare com essa energia baixa de se cobrar, de se culpar. É o momento de se levantar e olhar para o que ainda está de pé, com você. Nem tudo se perdeu e nenhuma situação é permanente. Então, esteja do seu lado, compreendendo o que passou, e já dando o primeiro passo rumo às mudanças que você quer encontrar mais à frente. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. Olha só, exatamente como falamos na leitura, a carta do trevo, libera a sua culpa. O que queimou já está queimado, olha para frente, seja reparando o que passou ou construindo uma nova etapa, fazendo tudo diferente. O momento pede, foca em soluções. Tá bom? Gratidão.